Você sabia que a palha italiana, na verdade, é um doce tipicamente brasileiro? Sim, de italiana ela só tem um nome, porque essa delícia foi criada aqui no Brasil como uma variação do nosso delicioso brigadeiro. E se você quer aprender a fazer essa torta maravilhosa, vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, meus lindos! Vamos continuar agora... Continuar o quê? Pelo amor de Cristo! Olá, meus amigos. É isso mesmo! A receita de hoje é uma deliciosa torta de palha italiana. Assim, com bastante, bastante, bastante chocolate. Pra ficar bem gostosa. Então, vamos para os ingredientes. Duas latas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, 280 gramas de chocolate, aqui eu estou usando um chocolate 70%, uma colher de chá de extrato de baunilha, um pacote de biscoito doce, que eu tô usando aquela bolacha maisena, e 200ml de leite. A nossa receita de hoje ela é muito, muito fácil. Ela é composta de duas partes. A primeira é fazer um delicioso brigadeiro. A segunda é montar a torta. E é só isso, acabou. Então, a segunda é montar a torta. E depois é o quê? Só esperar um pouquinho pra esfriar, né? Porque tem que esperar um pouquinho e a torta tá pronta. Você pode o quê? Enfiar a colher e comer. Colher no lugar. Jesus! A gente vai fazer um brigadeiro bem delicioso com bastante chocolate. Depois a gente vai montar a nossa torta em camadas, alternando esse brigadeiro com o um biscoito que vai ser molhado no leite com baunilha. E se você gosta desse tipo de receita que é super fácil e deliciosa, lembra de deixar seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e lembra de sempre ativar o sininho da notificação para você saber quando a gente posta vídeo novo, que é sempre aos domingos. Vamos começar então a fazer nosso brigadeiro. Vou colocar aqui todos os ingredientes, o leite condensado. Raspar tudo, né? porque não pode desperdiçar leite condensado creme de leite e por último nosso chocolate eu tenho aqui gotas de chocolate mas pode ser chocolate em barra também picado e aqui eu estou usando um chocolate 70% por quê porque o brigadeiro já é uma receita muito doce então eu preciso de um chocolate que seja mais pro amargo para balancear esse doce para nossa torta não ficar muito doce então eu tenho aqui chocolate 70% e lembra sempre assim, gente é o que eu falo você está fazendo uma receita que tem o quê quatro ingredientes Vou contar o biscoito e o leite cinco então, o ideal é que você use o que? Os ingredientes de mais qualidade possível, porque isso vai interferir diretamente no resultado da sua receita. Aqui, o ingrediente chave é o chocolate. Você precisa de um chocolate bom para que seu brigadeiro fique delicioso. E deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Logo no começo do vídeo eu já tô dando dica. Essa receita de brigadeiro fica maravilhosa para usar como recheio de bolo. Fica assim... Perfeito, Então o que? Você já tá ganhando duas receitas no vídeo só e é pra você que adora esse tipo de receita que é multiuso, já deixa também seu like nesse vídeo, porque tô aqui pedindo like de novo. Por quê? Tudo é motivo pra pedir like. Agora a gente vai mexer nosso brigadeiro até dar o ponto e eu vou mostrar pra vocês. A vontade de ter uma piscina. Eu queria ter uma piscina desde daqui para me jogar e tomar banho. Muito lindo! E agora que o nosso brigadeiro tá pronto, como vocês viram, eu levei ele pra geladeira para ele dar uma amarrnada, mais ou menos uma meia horinha, pra gente conseguir montar a torta. porque Eu preciso que esse brigadeiro esfrie porque se eu botar ele muito quente junto com o biscoito, ele vai deixar o biscoito muito mole e não vai dar aquela crocância que a gente quer. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa forma que vai à torta. Eu tenho aqui uma assadeira de 20cm com fundo removível. O que é que eu vou fazer? Só na parte do fundo eu vou cobrir com plástico filme, para poder a gente desenformar essa torta mais fácil. E agora que meu brigadeiro já deu uma esfriada, minha forma já tá pronta, a gente vai começar a montagem dessa nossa torta de piscílima. Eu vou pegar aqui minha baunilha, é sempre bom dar uma chacoalhada antes de usar quando se trata de extrato natural, e colocar mais ou menos uma colher de chá aqui no leite. A gente vai dar uma misturada. E a gente vai fazer o quê? Dar um susto bem rápido do biscoito nesse leite. Deixa eu dar só o primeiro pra dar uma misturada. Bem rápido. Tipo, foi. Já é suficiente. E eu já comecei a fazer bagunça. E formando uma caminha. A primeira camada vai ser de biscoito. Porque se a primeira camada for brigadeiro, a gente não consegue desgrudar essa torta do fundo do, da forma na hora de desenformar. Então, vamos lá. Susto. Faço menos bagunça aqui eu. Vamos seguir. O nosso bolo já gelou. Então gente, o que foi que eu fiz? Deixa eu explicar direitinho pra vocês. A gente montou o bolo, eu cobrei ele aqui com plástico filme que eu já vou tirando e coloquei ele na geladeira por mais ou menos uns 40 minutos pra ele ficar geladinho pra gente poder servir. Precisa servir gelado? Não, vocês podem servir a temperatura ambiente se quiser, mas é porque eu gosto. Então, aqui tá nosso bolinho, agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar ele daqui da assadeira com muito cuidado pra gente não fazer desastre. Que nem sou a rainha do desastre. Ah, ó. Deixa eu fazer o que? Se sujar todo. Aí. Põe aqui. Sujeira amenizada para os meus padrões está ótimo. Vamos vir aqui. Agora eu vou vir com minha faquinha. Um dia eu compro um levantador de bolo. Vou enfiar ela aqui dentro e vou rodando e soltando o fundo, Tá vendo? Sabe que a hora que ele tá solto, a gente transfere pro prato que vai servir. E puxa a faca. Tcharam! Tô muito orgulhada de mim mesma. Nem fiz bagunça, só sujei um pouquinho. Minha mão, né? Nem fiz bagunça. Ó a mão da criança. Vocês já me conhecem. Deixa eu tirar esse prato aqui. Vamos trazer nosso bolinho pra cá. Aqui, se eles quiserem servir, se eles quiserem servir, ele já tá lindo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um tchananã. Como sobrou um pouquinho do nosso brigadeiro, eu coloquei ele dentro do saco de confeitar. Eu tô aqui com o um bico 1M, um mas tipo, isso daqui é só um um, quê? um carinho a mais, um amor a mais, pra quando a hora que você for servir, a pessoa olhar e dizer, ó, oh, ela se dedicou, ela botou esforça, ela botou amor nisso daqui que ela tá fazendo pra mim. Então, fica aí. E a gente vai só fazer uns decorações aqui com o bico. Já um amorzinho, a gente vai fazer o que? Vai decorar com mais um pouquinho para dar um contraste de cor Porque tá tudo da mesma cor Eu tenho aqui uns amendoins salgados Aquele tipo que você compra já salgado Que eu piquei na faca e eu vou botar por cima Mas assim, se você quiser, você pode pegar só o biscoito O biscoito que vai entre as camadas Triturar ele também na faca ou na mão E espalhando por cima para dar um tchananã Já disse, né gente? Aqui é o amor É o amor para a pessoa que for comer Ela vê que você colocou carinho aqui Na hora que estava fazendo Eita, tá pronto e é isso, esse ficou o nosso bolinho aqui, muito deliciosa a nossa torta de palha italiana, e agora a gente vai fazer o que? Eu estou falando que estou muito deliciosa, estou muito deliciosa, eu estou falando que está muito deliciosa, mas eu não experimentei ainda, né, então essa é a hora da verdade, a hora que a gente vai experimentar. Então vamos lá, né, cortar uma fatia dessa torta maravilhosa, eu vou cortar aqui uma fatia bem generosa, e eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. Primeiro, se vocês quiserem aquelas fatias limpas, perfeitas, que vocês veem nos filmes... Não nos filmes não, né? Que vocês veem na, na TV, aquele doce. Você, você faz o quê? Você deixa um copinho com água quente, você bota sua faca dentro dessa água, enxuga, corta, e antes de ir de novo, em vez de ficar assim com a faca suja, você bota de novo ela dentro da água, limpa de novo a faca e faz o segundo corte. É assim que eles fazem aquela fatia, com aquele corte perfeito, que sai tudo limpinho. Aí a dica pra vocês. Mas agora eu vou fazer minha fatia. Não vou limpar minha faca. Pra esse doce ele não, não vai ficar assim tão sujo porque... Ha! Tá vendo? E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Ó que perfeição essa fatia, gente. Eu fico até emocionada com tanta beleza. Vamos botar aqui botar no pratinho e a gente vai experimentar. Mais uma coisa que eu já vou falar de cara pra vocês. Vocês lembram que no começo eu falei que eu fiz essa torta com chocolate amargo para ela não ficar muito doce, para contrastar o doce do leite condensado, né? Então, com a quantia de chocolate que tem aqui, ela não vai ficar doce. Ela vai ficar uma torta mais puxada para o amargo. Mas eu sei que algumas pessoas têm um paladar mais doce, que preferem algo que fique menos doce. Então o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar metade da quantidade de chocolate que eu falei. Vocês podem usar ou 100% chocolate de 50%, aquele meio amargo, ou vocês podem botar 50% de chocolate, 70%, 50% de chocolate, 50%, que aí vai dar um pouco menos amargo, ou vocês podem botar 50% de chocolate, 70%, e 50% de chocolate ao leite. O que eu não indico de jeito nenhum é vocês usarem só chocolate ao leite. Por quê, Thay? Porque vai ficar muito doce. Além de ficar muito doce, ela vai ficar clara. Ela não vai ficar com essa cor bonita, ela vai ficar bem, bem mais clara, porque essa cor é dada também pela quantidade de cacau que tem no chocolate. Entenderam? E sem mais enrolação, vamos lá. Olha, hum. hum. de verdade, eu chego a emocionada. Velho, vocês não tem noção como é que isso daqui, tá bom. De verdade, essa receita é... Ela precisa ser feita. Precisa ser feita. Gente, ela fica muito maravilhosa. Vou Lembrar pra vocês, a receita fica sempre no link que tá aqui na descrição do vídeo. Então vão lá, anota direitinho e faz essa receita. Depois me conta o que, é que você achou. Porque não tem como você não gostar. É muito maravilhoso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.